mas é em culto, inclusão e diversidade. Chamo ela, a querida Maria Paula Vieira. O palco é seu. Oi, gente. Tô nervosa também, assim como todo mundo aqui. Me posiciona que tá bom, gente? Tudo certinho? Bom, eu sou uma mulher branca. De, estou com um vestido longo, amarelo, meia manga, eu tenho cabelos médios, loiro, é, eles estão ondulados, meu rosto é redondo, minha boca é pequena e, na, e meu nariz é redondinho. E meus olhos são pequenininhos também, eu acho. Atrás de mim está aqui é, o, te, o, televisa, a, o televisor, <risos> onde a gente apresenta aqui o congresso. Bom, vou iniciar aqui com a minha apresentação. Vou abrir aqui os slides, primeiramente. Está tudo para cá, né? Gente, daqui eu nunca mexi, tá? Então, vocês tenham paciência comigo. Acho que não foi. Produção? <risos> foi? Vou voltar aqui. Só um minutinho. Deixei mais para o lado para vocês conseguirem acompanhar. Bom, o título da minha apresentação é Tem pós-mestrado e doutorado, mas é inculto em, em diversidade e inclusão, onde começa a verdadeira mudança, como o Alex e a Tabata, querida, também já mencionaram antes. Bom, eu vou falar sobre coincidências da vida, primeiramente. Primeiramente. Aqui sou quem eu sou, né? antes, como eles disseram, meu nome é Maria Paula Vieira, tenho, eu sou jornalista por formação, especialista em fotografia, eu trabalho na área com foco em diversidade e inclusão e eu fiz uma uma exposição, inclusive a Tabata Está, que chama Mães Invisíveis, que percorreu as linhas do metrô aqui em São Paulo e deu luz e voz a mães com deficiência e seus filhos. É, além disso, sou ativista, eu sou criadora de conteúdo no Instagram, onde eu tento levar a palavra né, e a informação do capacitismo, que é a opressão e discriminação que as pessoas com deficiência sofrem. E além disso, sou palestrante, modelo e atriz. E agora sim, vou falar sobre coincidências da vida. Aqui eu trouxe uma frase que é, quero ser como uma borboleta, aprender a respeitar meu próprio processo e do outro também, estamos nos transformando. E essa coincidência veio que eu estava triste essa semana com coisas da vida, né? Nós temos processos de tristeza, de alegrias, como todo mundo. E aí eu fui até a fisioterapia, que eu faço toda semana, e cheguei lá e comecei a desabafar com meu meu, o meu terapeuta que me atendeu naquele dia. E eu comecei a dabafar sobre como eu sempre estou querendo ultrapassar meu tempo, como eu sempre acho que eu não estou sendo o suficiente, como eu preciso estar sempre além. Eu fico correndo além dos meus processos, que eu preciso respeitar. E ele comentou comigo que era muito engraçado eu estar indo lá com uma blusa de borboleta naquele dia. E falando sobre não respeitar processos. E é coincidência que, no, no congresso que estamos hoje, genética não é destino, o logo tem uma borboleta. A música que iniciou esse evento era tipo borboleta. E atrás das minhas costas, que não dá para ver agora, eu tenho na minha cadeira de rodas uma borboleta. E dá para ver que eu gosto muito de borboleta, né? <risos> então, eu, a gente começou a perceber né, que as borboletas elas estão sempre ali, vendo o seu processo, no casulo, até chegar a voar. E elas respeitam, né? porque elas nem entendem. Nós, como seres racionais, costumamos entender os processos, mas não respeitá-los. A gente está sempre acima deles, né? querendo invadir e passar acima disso tudo. E isso que eu trago hoje aqui também é um processo novo para a gente saber que nós estamos nos transformando. E essa transformação nem sempre é simples, nem sempre é fácil e às vezes dói. Porque a vida é assim e nós precisamos aprender para poder ensinar o outro também. Então, seguindo. As pessoas com deficiência, elas vivem se violentando para provar que são capazes em uma sociedade que só coloca obstáculos e os vê como inúteis. Por isso também que eu estava desabafando naquele dia. Porque a gente, como pessoa com deficiência, nós somos sempre colocados à prova sobre nossa capacidade, sobre se somos, de fato, capazes de fazer nossas tarefas, sejam cotidianas, sejam profissionais. E isso acaba violentando nossos processos, fazendo com que a gente pare e não se sinta capaz. Ou que era sempre provar e ser violente, a mentalmente, psicologicamente, é, fisicamente, às vezes. Então, eu sou essa profissional que eu citei anteriormente. Mas foi muito difícil em uma sociedade que não respeitava os meus processos. E que não acreditava que eu seria capaz de alçar voos. Então, é uma desconstrução a gente na sociedade batalhar-se em cima disso. A gente fica o tempo inteiro tentando mostrar que nós somos capazes, que nós vamos estudar, que nós vamos trabalhar, que nós vamos constituir famílias. E a gente tem que também, ao mesmo tempo, provar que nós não somos um peso, um fardo, ou que atrapalhamos a sociedade, como muitos acreditam. O ministro da Educação, nessa semana, ele disse que alunos com deficiência atrapalham os demais estudantes. Isso é uma coisa que a gente ouve a nossa vida inteira, que nós atrapalhamos a sociedade, que nós não conseguimos fazer parte dela. Nós não somos capazes de estar ali com os demais, nós atrapalhamos o todo. Nós estamos atrás, somos atrasados, como também o governo disse. Para complementar, ele também disse que Há crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência. E é outra ideia também que tem sobre nós. Que nós atrapalhamos e que nós atrapalhamos a convivência porque é impossível estar convivendo com a gente. E isso mostra como a sociedade tem muito que aprender ainda. Até o ministro da educação precisa de educação. Para entender que o que atrapalha de verdade, o que é impossível de convivência, é uma sociedade em que não há acessibilidade, em que não há investimentos de educação, onde nós não temos acesso, onde vê a acessibilidade como os gastos e não investimentos, como deveria ser. Porque a educação é isso, é a gente investir no futuro, é a gente investir para ser, nós sermos pessoas melhores no futuro. E aqui eu vou falar sobre segregação e regime domiciliar, e onde começa a mudança. Eu fui uma pessoa que eu quase não estudei presencialmente na escola. E eu passei muito tempo no que chamam de home schooling, hoje em dia, que é, inclusive, também o que o governo busca... É, investir, que ele acredita que seja um bom caminho, né? mas a gente observou com o EAD, com a pandemia e todo esse caos que vivemos atualmente, que não é um bom caminho, que nós precisamos de contato, precisamos estar com o outro. E a gente também viu crianças adoecendo, com depressão, com ansiedade, por estar longe do convívio com os outros, isso de fato aconteceu comigo, por exemplo. Eu estudei boa parte em casa e não tive contato com os demais alunos, com as demais pessoas. Isso afetou muito também a minha socialização com todo. Eu tive ansiedade, depressão e tudo isso que a gente citou, que as crianças hoje com EAD e esse caos da pandemia estão tendo. Porque a gente precisa estar ali. Eu tive muito... Eu precisei estudar na, no regime escolar... Devido a problemas que eu tinha, de dor crônica, eu ficava muito em hospital, é, passava muito tempo em médicos e por isso precisei, mas a gente sabe que não é o melhor caminho. isso também não é uma defesa, né, falar assim, ah, mas isso foi bom para você. né? Não é uma defesa para a gente colocar as crianças separadas umas das outras, segregá-las, porque o ideal é que todas convivam entre elas e que isso seja o último recurso, porque a inclusão precisa ser um investimento constante. E, desculpa, a gente estou nervosa falando rápido, eu acho. É, e aí a gente, deixa eu passar aqui para a gente ver. E aí eu quero dizer que a mudança, ela começa nas crianças, começa na base. Porque eu questionei esses dias, né pensando nessa palestra que viria dar aqui, nessa mentoria, por onde começava a mudança? E a gente fica se questionando, né, ah, será que eu tenho que estudar? algo específico, na verdade, o que a gente precisa também é ver na prática. E a prática é na base, é as crianças. Esse dias atrás, uma colega minha de infância, ela disse que montou uma agência e que ela presta consultorias. E nessas consultorias, ela sempre fala aos seus clientes para acessibilizar seus espaços, para ter tradutor é, em tebras de libras, braille, é, acesso físico nos espaços. E ela me contou que foi graças a mim, né? não graças a mim, porque eu não acho que isso é um mérito, né? mas foi graças à inclusão, na verdade. Porque ela tinha contato comigo nas, na, quando eu fui à escola, nos, nos períodos em que frequentei a escola, ela teve aquele contato comigo e ela viu a importância da inclusão e da acessibilidade como um todo. E hoje, adulta, ela investe nisso, ela sabe que isso não é um gasto, é um investimento. Então, as crianças, é esse convívio diário que é muito importante para a gente levar adiante. É essa a base, é onde começa a mudança. As crianças que têm que ser o nosso investimento para estudar a inclusão, ali na prática, umas com as outras. E aí a gente entra né, na questão dos adultos que há é pessoas que têm diversas formações, que são têm pós-mestrado, doutorado, como a gente mencionou no início, mas são incultas em diversidade, porque elas não tiveram contato com a inclusão, seja na escola, seja no mercado de trabalho, porque a sociedade ela ainda segrega o tempo inteiro a gente. Coloca a gente de descanteio, que a gente, sem ter o acesso, nós não conseguimos estar ali junto. Então, essas pessoas não tiveram contato com a inclusão, e é muito importante que tenha. Por isso que muitas vezes a gente é, fica se questionando, né? nossa, como é que esse espaço não tem acesso? Como é que a pessoa não pensou nisso? Justamente porque ela não teve contato. Ela não sabe a importância que é incluir todos ali naquele ambiente. Deixa eu só pegar aqui a minha, a minha colinha, todo mundo tem uma colinha, né? eu também tenho a minha. Eu vou abrir aqui só um minutinho. Para trazer para vocês a gente é é como o alex falou anteriormente a Tabata, é muito emocionante estar aqui porque a gente sabe que é, é uma missão que nós temos de trazer a inclusão de trazer esse propósito para vocês então a gente fica nervosa eu tô tremendo como todo todo mundo aqui estava lembrei gente. Então, tudo isso, né, não ter a inclusão ao seu redor, ela afeta toda uma estrutura. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que gira a internet há muito tempo. Ela não é nova, não é de agora. Que é, não adianta ter mestrado e doutorado e não cumprimentar o porteiro. Eu gosto muito dessa frase porque ela diz duas coisas sobre nós. Sobre humildade sobre educação, mas também ela vai além, ela fala sobre olhar nos olhos, nós temos que olhar nos olhos uns dos outros, temos que ver uns aos outros sair de nossas bolhas que por muito tempo a gente fica preso nelas, a gente tem que olhar quem está ao nosso lado, quem passa por nossas vidas e o que aquela pessoa pode acrescentar para a gente. A gente tem que pensar sobre ser humilde uns com os outros e olhar nos olhos. Ter esse contato constante um com o outro, que muitas vezes a gente não tem, ou a gente não observa, porque às vezes aquela pessoa está ali ao nosso lado e a gente não percebeu as necessidades dela, ou sequer percebeu ela passando ali do nosso lado. É necessário que a gente saiba olhar nos olhos e tenha educação. Em números de diversidade no Brasil, nós temos 19,2 milhões de pessoas pretas. 18 milhões de pessoas mais, 45 milhões de pessoas com deficiência, mais da metade da população são mulheres. Me questiono se vocês observam tudo isso, se vocês perceberam quanta diversidade há ao nosso redor, no nosso país. Cada uma dessas minorias, dessas pessoas que estão ao nosso lado, tem muito a ensinar e mostrar para gente, e não que elas sejam obrigadas a ensinar. Que ninguém é obrigado a ensinar, mas a gente estar em contato um com o outro, como seres humanos, nós já aprendemos. Cerca de 50 mil estudantes se formaram nas universidades federais somente em 2020, mesmo com a pandemia. 69,7 milhões de pessoas têm ensino superior no Brasil. Quantos desses profissionais saberão trabalhar com a diversidade? enquanto a gente não tiver o contato com a inclusão? Com a diversidade de fato, nós não saberemos trabalhar. Não saberemos a necessidade de cada um. Que profissional eu sou. A gente precisa se reconhecer em culto em diversidade. E quiçá, preconceituoso também. Porque muitas vezes a gente não olha para aquela pessoa porque a gente não quer olhar. Porque nós não queremos entrar em contato com aquela realidade. A gente precisa se reconhecer em culto em diversidade. Saber que a gente precisa aprender todos os dias a acolher as pessoas, a estar em contato com elas. E o que nós precisamos aprender? Faça a diferença e ouça. Faça um exercício do pescoço, que é você virar para o lado. Cada pessoa aqui, nesse estúdio mesmo, certeza que pode me ensinar alguma coisa. São diversas. Questione por que que no ambiente de trabalho da sua faculdade, onde você trabalha, na sua família, nos seus amigos, até no, na mesa do bar, por que que não tem pessoas diversas ali do seu lado? O que falta para a gente incluir essas pessoas? Precisamos entender que inclusão ela não é perca de tempo, não é gasto, é investimento e direito. E eu vou além também. Cada profissional tem que pensar o que deve fazer. Um médico, por exemplo, como você acolhe o seu paciente? Você olha para ele de verdade? Você ouve as necessidades dele? Ou você supõe apenas? O que vocês têm feito? Um psicólogo, um professor? Falamos muito em educação. Os professores... Tem que saber incluir também e para isso precisamos de investimento em inclusão, precisamos de investimento em educação. Na moda, por exemplo, também, será que o design sabe acolher um modelo que seja acessível a uma pessoa com deficiência? Nós precisamos aprender a questionar, a ouvir, unir tudo isso aqui como profissionais como adultos. A gente precisa se afogar na educação, porque ela liberta. Mas que a gente também a use para saber olhar nos olhos e incluir as pessoas. Quando eu estava na faculdade, que eu passei um tempo longe da, da escola, devido ao regime de domiciliar que eu precisei fazer, na faculdade eu tive bastante tanto de convívio. E aprendi muitas coisas, obviamente, porque a educação liberta. Mas a educação também, é... não digo educação, na verdade, eu digo ah, o estudo. Ele, às vezes, tem uma linha tênue que a gente se sente acima das pessoas, soberbos. Porque a gente, nossa, eu tenho um estudo a mais do que você. Né? Então, a gente perde a humildade, que é o que eu disse anteriormente, de olhar no porteiro. E eu lembro quando eu estava na faculdade, eu comecei a perder um pouco disso também, essa linha tênue. Eu me sentia sabendo mais do que as pessoas, às vezes. É, ainda mais que a gente é jovem, a gente fica criando um monte de coisa, né? Que a gente é super-heróis. E eu lembro que eu comecei a olhar diferente para pro, os meus pais, que me colocaram na faculdade. Porque eles não tiveram o mesmo, mesmo estudo que eu. Então, algumas coisas eu não tinha paciência de explicar para eles. E eu parei de olhar direito nos olhos entender o processo de cada um, até dentro do meu núcleo familiar. E, e depois de um tempo eu percebi o erro que eu estava cometendo. Porque o que eu estava aprendendo, eu tinha que usar e, e falar com todo mundo. Eu tinha que saber falar com o gari, até o dono, dono do Banco Central. Será que vocês também têm tanto, tanto privilégio que se formaram? Chegaram muito, onde muitas pessoas, infelizmente, não conseguem chegar. Será que vocês têm noção do privilégio que a gente, que vocês têm? Então, a gente tem que saber olhar nos olhos, como eu citei, durante esse, toda, toda essa mentoria. Porque eu parei de olhar e eu falei, nossa, não estou ensinando, né? Ou tendo paciência com meus pais. E hoje eu fico muito feliz quando a minha mãe chega para mim e ela fala... Nossa filha, você me ensinou tanto, você me ensina tanto, eu não sabia disso. A gente tem que usar o que nós aprendemos para levar para os outros, para mostrar para as pessoas. É dessa forma que nós vamos ser cultos em diversidade. Muitas vezes não vai ser afogando em livros, obviamente que a gente pode aprender muito com os livros. Mas às vezes é só a prática do nosso dia a dia, é a inclusão cotidiana. Eu conversar com os outros. Então, que a gente se afogue na educação, porque ela liberta, ela é importante. A gente não pode perder isso de vista. Mas que a gente não pare de olhar uns para os outros, para a gente incluir as pessoas. Muito obrigada.